Thank <laughs> you. E aí, seus pozos e lindonas do meu canal, estou aqui Dragoa na área, desta vez trazendo para vocês uma brincadeira que eu chamo de torneio ZSR, ZMR Skill Ranked, ou Rank que eu prefiro para simplificar. Galera, eu tô sem tempo, tô sem net, mas eu não tô afim de deixar o Sever morrer, então eu Inventei essa brincadeira, este torneio para classificar nós jogadores de ZMR Por enquanto eu vou me aster aqui, né? ficar preso apenas no latino no da Sex of Five Porque eu preciso simplificar, né? porque os outros, né? o ZMRNA está muito lotado de hacker E eu não estou afim que todo mundo grave as partidas Apenas eu e alguns amigos meus, com certeza vai ser o, o Magno 7 e o OG Vamos gerenciar toda essa brincadeira e vai ser muito muito simples. Todo final de semana eu vou fazer todo final de semana vou fazer seis salas no modo solo, 90 kills, mapas random para simplesmente classificar você jogadores. Esses seis mapas serão divididos em armas. Vão ser SMG, AR, shotguns snipers, Pistol e grenades em melee weapons, ou seja, granadas e armas brancas, são seis categorias, cada jogador vai entrar numa sala mapa random, 90 kills e vai dar seu melhor lá, sua pontuação vai ser o total dessas seis salas cada pontuação de cada sala vai ser de acordo com seus assassinatos e suas mortes. Se um personagem obteve 70 assassinatos e 50 mortes, quer dizer que ele vai sair da sala com 20 pontos positivos. Se por acaso ele tivesse 30 assassinatos e 50 mortes, ele sairia da sala 20 pontos negativo. Esses pontos no final do, do, de todas essas modalidades serão somados. É claro que se o cara sair da sala com negativo, esses pontos também serão subtraídos. Tipo, se você pode ser muito, sair muito bem na SMG, nas AR, né? tirar uma onda, mas chega na escopeta, sai negativo. Chega na, no sniper, sai negativo. Tá entendendo? Aí você vai ferrando o seu potencial, tá ligado? Por isso que eu estou fazendo este vídeo para ensinar vocês também como agir nestes torneios para classificar as suas habilidades. O objetivo do torneio, além de fazer uma classificação dos jogadores para mostrar que eles são bons de verdade, não são ladrões ou até mesmo funcionar como um currículo para o um jogador para que as pessoas vejam né que aquele jogador é bom que ele tem potencial para que as pessoas se juntem veja ah, que fulano ali está disponível ele é bom ele foi classificado ele é rank b no torneio do, dos sr tá entendendo e já que eu toquei no, no, no assunto sobre ranking os ranks funcionam assim, a pontuação dessas seis modalidades serão refletidas em rank, que é o que a brincadeira importa, o que, que, que a graça dessa brincadeira. O rank D ele é categorizado de 1 um ponto até 25, o rank C é categorizado de 26 pontos até 50, o rank B ele é categorizado de 51 a 75 pontos. O Rank A é categorizado de 76 a 150 pontos e o Rank S de 151 a 200 ou mais pontos.